Garanta agora a maior e melhor update para o seu Football Manager 2022 Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar tá trazendo um tutorial, um tutorial aí sobre o Football Manager 2022, aí mano. Para quem quer jogar o Football Manager 2022 no seu PC. Pela Game Pass, galera, é simples e fácil, mano. Eu vou estar tá trazendo um tutorial para vocês aí. É rápido e simples. Lembrando, galera, a Game Pass é paga. Vocês vão estar tá sempre pagando a Game Pass para poder jogar o jogo. Se vocês não tiver a Game Pass, vocês não vão conseguir jogar, beleza? Esse tutorial aqui é para quem tem o Xbox já no PC, tá ligado? aquele símbolo do Xbox lá no PC, você vai lá compra game pass e você vai estar tá baixando o jogo. Pô, que que? Mas eu sou do Brasil, o jogo não é vendido no Brasil. Eu vou estar tá ensinando um método fácil e rápido para vocês, entendeu galera? É simples. Vocês vão vir, iniciar. Vocês vão clicar em configurações. Vocês vão estar tá vindo aqui, hora e idiomas. Vocês vão estar tá clicando. Vocês vão vir região aqui na região país ou região vocês não podem podem colocar Canadá Estados Unidos qualquer região beleza feito isso galera vocês vão estar tá fechando vocês vão clicar em iniciar de novo vão clicar em desligar e reiniciar o PC de vocês lembrando reinicia o PC de vocês beleza depois de reiniciado, você vai, abre o Xbox. Lembrando, mais uma vez, tem que ter a Game Pass. A Game Pass é paga, beleza? E outra coisa, eu recomendo deixar a região que você escolheu, beleza? Eu deixei Canadá, você pode deixar Canadá. Vocês vão estar tá clicando em instalar, beleza? Vocês vão estar tá clicando em instalar vocês vão escolher o local que você vai querer instalar o jogo o jogo tem 5gb né é 5gb aí de espaço vocês vão estar tá instalando ele vão clicar em instalar né vão estar tá clicando em instalar aí o jogo depois de ter instalado você ter criado um atalho aí na sua área de trabalho Vou, é, assim que você clicar para entrar no jogo vai demorar um pouco porque é a primeira vez que você vai abrir o jogo, correto? Eu não vou abrir o jogo aqui porque eu tenho a versão de PC, beleza? E também não vou estar instalando É um tutorial aí que eu estou trazendo para vocês, para quem quer jogar Lembrando mais uma vez, tem que ter a Game Pass para poder jogar e trocar região É só seguir passo a passo tutorial, é rápido e simples e fácil. Beleza? Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí que eu tiro a dúvida para vocês, eu tento responder todos, beleza? Feito, depois de ter feito isso, instalado o jogo, vocês vão criar o atalho, beleza? Vocês vão abrir o jogo, vai demorar um pouco depois de abrir o jogo. Vocês vão estar tá colocando o perfil de vocês do do Xbox, tudo certinho, padrão e bom divertimento. Beleza galera, esse foi o tutorial Espero que vocês tenham gostado Se curtiu deixa aquele like, se inscreva no canal Ative o sininho para estar tá recebendo novas divulgações Passe no nosso canal parceiro, link na descrição E tamo junto, valeu galera Abraço e fui